Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Jorge cast Agora a gente vai falar sobre trabalho remoto. Eu estou aqui direto da Praia do Forte em, na Bahia, né? E eu convidei a Bárbara, Bárbara que que curte aí a ideia da viagem, que curte a ideia do trabalho remoto. Com certeza já teve que trabalhar em muito quarto de hotel. Né, dentro de carro, dentro de uma série de coisas, para a gente bater esse papo aqui e trazer algumas algumas impressões né, que a gente tem. Eu, eu mudei minha opinião durante a pandemia, já já vou trazer aí esse tema. Bárbara, para quem ainda não, não te conhece né, ou não te viu aí na TV, se apresenta rapidamente aí. Eu acho que isso é difícil, né? mas para a galera te conhecer um pouquinho, vamos lá. Vamos lá, então, gente. Prazer, meu nome é Bárbara Lins, eu sou jornalista, é, sou de Brasília, sou formada aí pela Universidade de Brasília, uh, tive algumas passagens ainda, né, no começo da, da carreira por Band News, uh, por Jornal Plano Central, TV Câmara, e depois eu fui a Globo, onde eu fui estagiária, produtora e repórter, depois durante oito anos. Então, fiquei no total 10 dez anos na Globo, oito anos como repórter, é, cobrindo de tudo um pouco vocês podem imaginar, de núcleo investigativo, uh, política, polícia, enfim. Mas eu tinha muitos quadros também sobre sustentabilidade, viagem, mobilidade urbana, assuntos que eu realmente sou apaixonada. Aí no ano passado eu decidi pedir demissão para cuidar dos meus próprios projetos. Então, e ganhar um pouquinho mais de liberdade, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje. Assim, eu sou uma apaixonada por viajar e por descobrir novas coisas, novos projetos. Eu precisava de uma liberdade. Então, apesar de amar o que eu fazia, amar a empresa que eu estava, o Globo realmente foi uma mãe para mim. Eu pedi demissão no passado para fazer outras coisas. Hoje eu sou colunista da CBN, sou parceira do Portal Metrópolis, também com produção de conteúdo e outros formatos de comunicação. É, tenho minha própria empresa de comunicação, que eu dou consultoria para empresas maiores. Tanto para ensinar as pessoas lá a fazerem comunicação, como ajudar atuando mesmo nessa comunicação, às vezes quando é branded content. Então, a gente já fez campanhas para Nestlé, para Vite, para Ambev, uh, para várias outras empresas grandes que a gente faz trabalho de branded content. E também sou uma das professoras consultoras de comunicação do IDP, faculdade de Brasília. Enfim, é um pouquinho de tudo nesse mundo noido, né? Assim, hum. que a gente está novo, Bom, okay. assim você faz... E quem ouve, quem ouve essa, esse resumo, né? não imagina, eu conheci a Bárbara na Campus Party, eu acho que ela estava acampada dentro da Campus Party, né? vivendo aquele, aquele momento, conhecemos lá em Brasília, né? Até você estava na Globo na época, dei até entrevista lá no palco para ti, e, e cara, é, é um pouco desse fazemos muita coisa, mas para fazer muita coisa a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, então o escritório acaba se explodindo, né? e você... Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, a gente está gravando podcast, mas a gente já fez reunião de manhã, já tem reunião marcada agora para a hora do almoço, já tem coisa para a tarde, e aí no momento que você tem, às vezes, aquela folga, né? você dá aquela fugidinha, aproveita a praia aqui atrás, né? volta... E, e, e é um pouco disso, né? O que, que você acha da, da... Eu vou começar com, com um ponto, Bárbara, que eu, que eu eu sempre fui um defensor muito grande do trabalho remoto, da ideia de que é possível, né, você, você sim produzir fora daquela parede do escritório, de você estar tá livre, né, como você aí tocou no começo, né, a liberdade eu acho que é um negócio muito bacana, mas... Eu vi muitas coisas nessa pandemia agora. Eu acho que a pandemia foi um grande catalisador de ideias, de tecnologias, né? E, e colocou à prova muitos modelos que a gente queria testar, não tinha coragem de testar. Corporações, por exemplo, jamais iam ter coragem de dizer, vamos esvaziar o prédio e vamos colocar todo mundo em casa. né? Então isso não existia, né? não, não, não era... Viável, né? visível, você não sentava num bote de desolido, Viável era, não. né? Não era visível, exatamente. É, mas é aquele negócio assim: não, vamos agora deliberar o seguinte, semana que vem todo mundo está em casa e nos acostumamos rapidamente. Foi isso que aconteceu, né? De um dia para o outro, impôs-se um lockdown e o lockdown impôs que as pessoas deveriam ter o distanciamento social. Então não tinha como você estar sentado numa baia do lado de uma pessoa. Era impossível. Tá? E como é que você vê o trabalho remoto? Frente à produtividade. Então, você acha é... que é a mesma produtividade? Que você está num ambiente preparado para trabalho? Eu acho diferente, Jorge. Eu realmente eu acho que é diferente, sabe? Assim, e e para os dois lados, tá? Assim, não é a mesma coisa. Isso não significa que é ruim. É, e depende do perfil da pessoa. Assim, é, tem alguns momentos que exigem ah, uma atenção, um foco maior, de uma equipe trabalhando junto, de uma, uma resolução de. De, de dúvida, muito mais, de forma mais rápida, você perguntar aqui para uma pessoa o que, que é isso e o que, que é aquilo outro. E você consegue resolver as coisas muito mais, de uma forma mais rápida, quando você está num ambiente que está todo mundo ali trabalhando, você consegue ficar um pouco mais focado. Porque querendo ou não, a gente está num outro, como a gente, nós dois estamos em ambientes diferentes, a gente acaba sendo às vezes uh, chamada a atenção para algumas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou quem tem filho, sabe, da demanda do filho ali do lado, é. então assim, isso pode interferir na produtividade. Eu tenho outros momentos não, que eu acho que são sensacionais esse modelo de liberdade da gente escolher e conseguir produzir. Uh, ontem mesmo eu fiquei trabalhando a tarde inteira, aqui no, no cantinho aqui de casa, que eu consegui focar, conseguir estar ali presente e conseguir ter todo o meu recurso de uma tranquilidade que eu precisava naquele momento, que no escritório eu não teria exatamente por esses mesmos motivos que fazem ele ser bom. E eu via isso muito lá na, na Globo, quando eu estava lá. Assim, às vezes quando eu trabalhava nos projetos especiais, eu fugia daquela redação, eu fugia de lá, porque lá tem algum, alguma pessoa me chamando, alguém comentando, a conversa, uns um, um negócio meio maluco, assim, e eu precisava focar, tinha uma salinha escondida lá na Globo, eu ia pra lá, colocava um fone e escondia, eu me escondia realmente para poder produzir. Então, se assim, a gente tem, são, são formas diferentes, acho que cada um tem o, o seu, a sua potencialidade, o seu, assim, suas características e um, um motivo pra gente adequar, assim. por isso eu gosto de música meio híbrido, que é o que eu tenho hoje, você falou muito bem da Campus Party, né? Eu sempre fui apaixonada por nossas tecnologias, por isso que eu insisti para fazer essa cobertura especial lá da Campus Party, foi tipo, a primeira equipe de TV a acampar, a dormir lá realmente numa campus, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. É um evento que depois eu virei show-off, é a honra de apresentar a Campus Party Brasília, há uns cerca de dois meses, voltar na Campus Party São Paulo. Então, assim, hoje eu vou para a Brasília, estou em São Paulo. Agora, neste momento, estou em São Paulo. Eu vou para Brasília hoje às 4h55 no voo, mas eu tenho que estar aqui para o fim de semana, que vai ser a Campus Party no fim de semana, e eu vou fazer uma palestra no sábado fisicamente aqui na Campus Party. É, e até por amar novas tecnologias, uma das minhas funções hoje, eu verei, a gente está vendo sorte de uma startup que está criando um produto de mobile journalism, a gente está criando um app all-in-one para jornalistas, e eu vejo isso muito claramente lá a gente vai ter uma reunião amanhã que a gente precisa de brainstorm, a gente precisa, nós, gente, nós todos estamos juntos, focados, tem interrupções ali, para um dar uma ideia, um tá, tá. é diferente quando a gente está ali perto, focado, todo mundo num, num, é, num ambiente separado para fazer esse brainstorm para a segunda etapa do aplicativo. É, agora, tem, uma, tem alguns momentos não, que a gente precisa estar realmente cada no nosso canto, ou não, ou não tem tanto, a gente não perde tanto, as nossas dailies, né? que a gente tem um modelo, a, a gente vai sempre, é uma metodologia ágil, né? a gente faz as nossas uhum. dailies, e tá tudo bem para as nossas deles, cada um socando rapidão, cada um fala o que falou, fala o que fez, e depois a gente vai lá, faz rapidinho sozinho, separado, a produtividade é maior, a gente focar nos nossos cantinhos. Então, assim, tem momentos, cada momento é diferente e, e tem um resultado diferente né, usando a, o home office, trabalhar remotamente. Eu gosto, eu gosto da ideia, né, o que você falou, né? Às vezes há, há momentos em que a gente precisa daquela paz, e aquela paz ela não acontece nem no escritório nem em casa. Ou seja, se você não conseguir ter o ambiente ideal, não adianta. Não é o local físico que vai mudar o que você vai fazer. Os pontos que eu, que eu, eu sempre fui um, um, um defensor, né, desse, exatamente dessa sua ideia aí. Meu, eu preciso tratar um problema agora, eu saio, vou pro outro canto e vou trabalhar ali no canto. Se eu tiver na minha mesa, vai vir uma pessoa para resolver um problema e você tem que resolver o problema. Não adianta, você não vai conseguir fugir. disso. não. Tá? tem como, você vai virar e vai dizer, não, não, olha, deixa eu que te explicar, eu não vou fazer, não. Por quê? Porque eu estou prestando atenção em outra coisa aqui, dane-se você, não é assim que funciona, né? E, e hoje em dia, principalmente, porque hoje em dia as pessoas estão meio malucas, né? Você dá uma resposta dessa toma um soco, né? Então, é, é, tá todo mundo muito nervoso, muito, muito ansioso com as coisas. E nesse ponto aí é que eu toco do seguinte, eu acho que precisamos sim ter essa liberdade, mas precisamos também parar com a, com a romantização de que o home office é a solução do mundo. É você tirar todo mundo de dentro dos escritórios. E, enfim, as grandes empresas enxergaram que agora não se deve mais trabalhar dentro dos escritórios e tal, não sei o quê. Vou trazer o case da nossa empresa aqui. Nós somos uma empresa relativamente pequena. Né? Então, nós temos aí na casa de 15, 20 pessoas trabalhando diretamente com a gente aqui. Onde a gente lida com tecnologia para dentro de indústrias, de varejo, né? atendemos grandes grupos econômicos, então a gente tem que entregar valor, fato. E, na pandemia, distribuiu-se o time, e aí a gente começou a aproveitar da ideia e dizer assim, por que não ter talentos em outros locais do Brasil? Então, hoje, nosso time está distribuído totalmente. Eu tenho gente no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, eu tenho gente que trabalha em Brasília que nunca foi, nunca foi ao escritório da Crestec Labs. Então é, funciona, funciona. Mas o que a gente começou a notar? Que a gente começava a criar uma demanda muito grande em cima das pessoas por uma infraestrutura que ela não é obrigada a ter. Você não é obrigado a ter dentro de casa uma redundância de link de internet. A luz da sua casa pode acabar. E aí você começa a ter que acreditar em pessoas muito mais do que você tinha antes. Porque imagina, você está fazendo uma reunião a pessoa desaparece. E aí diz assim, a luz da minha casa acabou. E aí, quando você diz a luz da minha casa acabou, meu, a luz da casa dela acabou. Agora, é efetivamente a luz que acabou? É o notebook da pessoa que está com problema? É a pessoa que não quer mais fazer? Você tem várias variáveis nisso aí. A mesma coisa acontece para a internet. Você está no meio de uma demanda. Hoje a gente trabalha praticamente 100% conectado. Não existe mais aquela ideia do... A não ser que você vai escrever um livro, né, e se, e, desde que seja um livro né, de não-ficção e um negócio que você está criando as personagens e tudo mais, senão você está conectado. Fato. E mesmo para escrever seu livro, você está conectado. Você vai repositar os dados do seu livro em algum lugar na internet para que você não perca uhum. os dados do seu livro. E aí, como é que você faz sem internet? E são essas perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, né? E é o que, você, o que você trouxe, e eu corroboro perfeitamente com isso, que é... Eu, às vezes, preciso sair daquele ambiente. Do mesmo jeito que, às vezes, você vai precisar sair de casa. Meu. A gente está criando pessoas que estão cada vez mais nervosas, porque elas estão trabalhando dentro de casa, tentando dar o melhor de si, com a campainha tocando, com o cara oferecendo alguma coisa, com a criança do lado querendo chamar o pai para brincar e o pai diz assim, não filho, agora o papai não pode estar trabalhando mas pai, você está sempre trabalhando? antes é, você estava é. no agora você está em casa e aí, isso é no meio da reunião, isso é legal? não sei tem gente que aceita bem isso aí mas tem gente que não aceita e aí a pessoa que não aceita que você tem uma criança no colo no meio de uma reunião de decisão essa pessoa que não aceita está errada? E esses são os temas que eu acho que tem que trazer quando romantiza a ideia do trabalho remoto como sendo fonte principal, porque está todo mundo muito louco nisso agora. né Virou... É igual evento, né? Eventos são ótimos online. Não são. Fato. Eventos são legais, presenciais. É óbvio que o evento online... É, é óbvio que o evento online democratiza o acesso. Isso é legal. Então, a pandemia nos trouxe outra coisa legal. Nos trouxe o híbrido. É isso, Hoje eu não acho não que, o que só é isso. É o híbrido, assim. Seja do, do trabalho, questão do trabalho, questão de diversão. É, você teve falando, né? A gente da Salva e Salva, que era o meu sonho ir presencialmente, uhum. né? E aí, foi nesse evento e a gente tentou fazer no um metaverso. assim, Eu tenho até aqui o um noivo, o óculos da, do Facebook. Então, eu consegui entrar no... No metaverso, conseguir entrar lá e encontrar algumas pessoas, alguns um brasileiros, e conseguir mandar uma galera de uhum. outros países, mas não é a mesma coisa. Então é legal pelo uhum. fato de qualquer pessoa poder ter acesso ao conteúdo que ela ser distribuído antes só lá em Ausch, mas eu quero é ir, eu quero é ver pessoas, eu quero é conectar, eu quero ficar na, eu quero fila, eu quero fila, eu quero ficar na fila ali para bater aquele palco com as pessoas diferentes e, e aumentar a minha comunicação. E o a network coisa, é muitas vezes melhor. Ah, definitivamente. Muitas vezes melhor. Definitivamente, sim. Uh, e por isso que eu tenho também aproveitado essas viagens que eu faço, e aproveitando essa questão de viajar e, e trabalhar, uh, também para aproveitar a network com, com, com as pessoas, nesse, nesse retorno aqui agora, né que a gente está voltando a ter reunião, então. então, recentemente, eu fui fazer um evento em Curitiba, uh, um semestre de cerimônias, no evento lá, que era grandão, durante uma semana, aí aproveitei para fazer turismo também, e fazer conteúdo no meu site, nas minhas colunas e reunir com alguma, alguns diretores de engenharia de empresas de, de, tele de telecomunicação, né, empresas de TV, que são, essa, são parte dos meus clientes. Assim. Esse contato físico com essas pessoas para network, assim eu poderia abrir uma, uma, uma, uma videoconferência com ele, né, de qualquer lugar, mas ter essa, esse contato é muito legal também presencialmente, se esse, esse, uhum. esse ver, sentir, entender, você consegue ter mais nuances no mundo real, para estabelecer conexões melhores. Sim, não e, e um ponto, né, que é importante de estudo é o seguinte: estamos trabalhando em todos os locais. Isso é legal, isso é legal a gente trazer que é a possibilidade, né, de eu ter essa esse trabalho remoto como sendo algo, né, principal aí, ou seja meu, eu posso estar em qualquer lugar, é o que você falou, eu vou lá, mas eu estou escrevendo a minha coluna, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveito, faço um pouco de turismo, né? visito alguma coisa, conheço uma pessoa nova, trago essa pessoa para o meu ciclo de amizades e tudo mais. Então, é, é um ponto. Como é que você se sente, Bárbara, no, no, na questão do seguinte? Eu, eu tenho também pensado muito nisso atualmente, né? Segurança com relação a equipamentos, quando a gente está em viagem, ou seja, que é um ponto que eu acho que, que é, é problemático, né? Então, é como que funciona isso hoje para você? O pânico, às vezes, de você descer, porque a gente anda carregado de tralha, né? Uhum. Então, então é, eu... é modem, é fone, é isso, é aquilo, é uma mochila enorme, é uma série de coisas. Nessas suas viagens, como é que tá, como é que tá o sentimento disso aí, falando então, aqui de nunca... Brasil? Então, mas eu nunca fui para nenhum lugar que eu me colocasse em risco também. Assim, eu escolho muito bem os lugares que eu tô indo. Então, todas as viagens que eu fiz. Uh, até mesmo durante quando eu, a pandemia estava mais mais preocupante assim até por conta disso eu sempre escolhi lugares mais mais tranquilos lugares ermos, lugares pacatos eu nunca fui no para um lugar que tivesse um movimento que eu pudesse desconfiar de alguma coisa e ter esse receio de levar todos os meus equipamentos né então hoje eu tenho que sempre que viajar e foi muito engraçado foi a primeira vez que foi numa viagem internacional eu tive agora sendo levado passada, retrasada, na, em Barcelona, na Espanha, fazendo turismo e trabalhando, eu tive que levar a minha parafernália inteira, assim, um peso a mais. Mas também assim, era um lugar seguro, era um lugar que eu tinha confiança. Então eu sempre escolhi lugares esses, nenhum lugar que eu pudesse ter algum tipo de risco, algum tipo de problema com meus equipamentos. E não desgrudo do lado deles, coloco eles. Eu não fico andando para cima para baixo. Eu, eu, eu tenho realmente, é uma, é uma preocupação, é uma logística que eu tenho quando eu vou ficar levando esses, esses equipamentos. Gente, se eu perder esse computador... Se eu perder o meu microfone hoje, é um microfone caro, todo o meu equipamento é um equipamento caro, até para poder me atender nesses lugares, né? São câmeras, são, são são coisas que não são baratas. Mas aí eu fico sempre fazendo esse planejamento de ter uma segurança para quais lugares eu escolho para viajar, para fazer turismo, que não vou ter nenhum problema. Então, se eu ficaria num rosto, por exemplo, não me meteria no rosto. Mas na Espanha eu estava na casa de um amigo, então tá tranquilo, deixar meu equipamento lá, eu montei a minha na estação de trabalho lá no cantinho da casa dele e ficava trabalhando de lá quando precisava. Nunca tive nenhum problema, não. Mas tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, assim. Eu depende de cada um vai trabalhar. Mas o meu microfone é o um microfone da Blue Yeti, de, de podcaster, que é um pé no saco. Toda vez que eu passo no aeroporto, o pessoal não sabe o que é aquilo, acha que, sei lá, o que eles acham que é. E eu sempre sou parada. Eles abrem minha bagagem. O que é isso aqui? Eu não tinha um microfone de podcast. Assim, eu toda vez eu sou parada com, aquele, com esse microfone. Assim, que é um trambolho mesmo. Assim, um do é uma cápsula gigante. E tem uma base de metal também. Eu já tive é um né, dele, metal. eu já tive um dele. Agora, para viagem, eu tô, eu tô aderindo a esse aqui, ó. Olha! É que é pequenininho. Né, e consegue dar uma filtrada, né? Porque não, não adianta. Quando você está no remoto, é, é impossível né, você estar tá no ambiente perfeito. Então, é assim. Agora, por exemplo, eu estou aqui do lado tem som de um lado, tem som do outro, tem som atrás, ou seja não adianta, você não vai conseguir fugir disso aí. E às vezes você vai ter que gravar nesse ambiente, né? Eu faço, uhum. eu faço cobertura da CIS, fiz para Transamérica, fiz para o Jornal lá de Brasília também, vou fazer agora para o podcast em janeiro, a CIS 2021, né? E não adianta, cara, é, é... para quem tem o, o, o tique nervoso, né, de estar num ambiente isolado e tal, eu tinha muito isso, né, então ficar preocupado, aquele barulho, aquela coisa toda. Não adianta. Agora eu estou aderindo. É a mesma, mas é a mesma problemática que você. Eu ando com uma parafernália de coisas. Né? O o ieri eu já eu já usei ele durante muito tempo, mas o negócio é o peso. Não, não dei conta Nossa, de carregar na mochila. Não dá, não dá não meu não, porque, gente, Deus. Agora na Espanha assim que eu, eu tenho que viajar leve, a é. gente tem que viajar só com o um mochilão. E eu viajava a vida inteira, só com um mochilão, não me resolvo muito bem com isso. Agora é o um mochilão eu, e, a tipo, e a mochila <risos> de equipamento a mochila de equipamento Eu falei, gente, o que que eu tô me metendo <risos> no negócio? Era igual câmera. um é um frente, é, é, Não, e é uma mochila que é o seguinte, ela é mais importante do que você, né? Porque você anda com... com... Eu, por exemplo, ando com o MacBook, ando com o carregador, ando com não sei o quê, ando com fone, ando com, com câmera, às vezes... <risos> Aí você diz assim, não, não, peraí, peraí, eu tenho que... aí você vai, você vai todo torto para botar a mochila, né, no, no canto certo, no negócio. Pô, eu, por exemplo, não, não deixo dentro de, de carro, não deixo dentro de nada, não Deus me livre, não guarde, lugar. Deus me livre, é do meu é, ladinho, assim, para onde eu é, quero ela tá lá, assim, ó. É, e o ladinho. pessoal sacaneia, né, o cara diz assim, mas você vai trazer a mochila pro restaurante? Eu disse, e às vezes, se tiver coisa na mala de mão, vem a mala de mão e a mochila. Ah, Definitivamente. aí você vem com aquele, aquele trambolho andando ah, e, e é isso, ou seja trabalhar remoto é isso é, e é um negócio que, é, que falando, é bacana não, e o que é bacana é isso assim é, eu, é. eu tô sempre as pessoas vão me ver com um mochilão uma mala do lado, porque eu tô sempre viajando, então se assim, eu tô sempre o pessoal falando, você assim, é sempre essa mala eu sempre, assim, essa é a minha vida então assim eu vou para onde eu vou já deixo pronta nome, eu já deixo pronta, quem, quem quer aderir a isso, né, já tem que deixar algumas coisas prontas, por tipo meu, e outra também, eu não sei se você tem essa, essa mania né, mas por exemplo, eu, eu procuro às vezes antes, locais de coworking em cidade Sim, definitivamente. Deixa eu esse lugar, assim, eu, eu tenho toda uma estratégia, assim, eu, eu tento buscar quando eu com tipo, é casa, um lugar que eu não sei muito bem, eu peço para ver a internet, dou uma olhada na internet, na né, internet do local, mas mesmo <risos> assim eu tenho um plano B, que é isso, eu fico mapeando quais lugares, é, um café, um, qual, alguma coisa que eu possa ir, é, caso tenha uma reunião, alguma. E eu já tenho os, os lugares que que eu vou agora aqui, né? Que nem São Paulo eu sei para onde eu vou caso aconteça alguma coisa caso é o que você falou se assim, minha internet que cair se, minha, se, a, se a luz cair, se alguma coisa acontecer, não tem desculpa. Assim, se você escolheu não. essa vida, você tem que se arcar com essas responsabilidades. Exatamente. Então eu já sei exatamente onde eu vou. Eu tenho, eu tenho um estúdio de gravação de podcast de um amigo meu aqui em São Paulo, que fica é do lado da minha casa aqui, perto do aeroporto de Congonhas. Em Brasília, eu tenho meus dois povos do coração, e que os meninos, inclusive, eu sou tão parceira deles, eles sabem que meus horários são loucos, eles quando eles abrem antes do horário lá, eles só abrem para eu poder entrar. Então, que eles, que eu já tenho uma piada com eles. Esses casos de, de emergência e de precisar usar por onde eu for passar. A mesma coisa na Espanha, que eu fiquei perguntando meu amigo que tinha ter tá, um café aqui com wi-fi bom, que eu possa ir caso alguma coisa aconteça na sua casa. A gente já vai mapeando tudo isso. Mas você já está liberta para sentar no café com a pessoa sem máscara do seu lado, falando, e você sentado ali tranquilo, enquanto o cara está só falando, eu estou bem. Eu tava, a gente gravou um podcast semana passada sobre isso. Mas eu ainda tenho um desespero muito grande na hora do espirro ou da tosse. Então é assim, se eu tiver num café, num negócio trabalhando aqui, o cara espirrou lá atrás, eu já... Acho que deu. Acho que deu a hora. Tá na hora de sair. Porque era um, um, um, uma ferramenta muito boa, né? Quando a gente falava, poxa, vai viajar. Meu, Estados Unidos, por exemplo, Starbucks... Nossa! Poxa, vezes você, nossa, Starbucks nossa e você pega um café ali, nossa. tranquilo, ó, pá, trabalhando numa boa ali, tal, não sei o quê. Pá, pá, beleza, done, levanta e vai embora. E às vezes não é nem a internet, né? Muita gente diz assim, olha, você vai por causa da internet. Não, porque eu ando com 4G o tempo inteiro por questão de segurança da gente aqui eu também. não me conecto a redes, a redes é, que não sejam nossas, né? principalmente para trafegar coisas de cliente e tudo mais, que a gente tem NDA, então é, eu ando com 4G e 2 4G, é um de cada operadora, Estados Unidos também, então é para uhum. não ter o risco de você chegar, é o que você falou, é o custo, o custo do trabalho é. remoto, ele é, alto, né? ele é alto. O custo é. do trabalho remoto, ele às vezes é o estresse, é um é negócio do seguinte, olha, você tá almoçando aqui, diz assim, tem uma reunião daqui a pouco e você tem que ir para um lugar que não tenha barulho. Você vai ter que parar de almoçar, amigo? Porque você ainda tem que pegar um táxi, um Uber, um não sei o que, um não sei o que lá para chegar lá. Você vai ter que parar você vai ter que ir. E ponto final. Nossa, Jorge, é tão legal você falar isso que as pessoas ficam romantizando, né? E eu tenho é... para todo mundo, assim, eu falo para todo mundo Ah, que legal, você trabalho, pode ganhar. a gente, assim, é você e sua família tem que entender isso, assim. É... A gente tava lá na Espanha agora, a gente tava... Andando num lugar turístico, eu teria uma reunião de 15 minutos, eu falei, ah, eu consigo parar ali, a gente combinou de parar, eu paro faço a reunião de 15 minutos para a gente poder ir na outra atrativa que a gente tinha que ir até as 6. Só que não é assim, assim, a reunião que dura, 15, que dura 15 minutos, durou uma hora e pouco. Então, assim, as pessoas também têm que entender isso. Tem previsto muito grande, é um de logística de você entender. E é um custo muito grande, assim, é um custo mega alto, exatamente. Porque assim, antigamente eu pegava qualquer coisa, pegava Wi-Fi, não, não tinha problema em viagem. Hoje eu tenho que ter certeza de conectado. Então eu, eu chego no país, a primeira coisa que eu faço no lugar, cidade, é: beleza, qual é a internet. Que é melhor que ah, essa, essa provedora aqui, que na, na Espanha era Lebara, que pegava tudo quanto é lugar. Então tá, me dá um tiro da Lebara, me dê o um maior número de, de não sei o quê, que, que vou usar a internet. É essa internet que eu vou usar, é esse. E telefone muita que gente olha isso achar. e diz assim: pra que, que você comprou isso? Tem internet pública ali. Aí você diz assim: tem, mas e se, se nego roubar as informações? E se cair? E se parar de funcionar? Você tá no meio de um restaurante, ó, o cara diz assim: meu amigo, a internet parou de funcionar, o cara diz assim, parou, você vai querer o quê? Porque é. ali ele serve comida. O objetivo dele é comida, é bebida. Você tá num bar, você tá num café, o senhor vai beber o quê? Aí você diz, não, mas e a internet? Se a internet tá bichada, só amanhã. O senhor quer o quê uhum. para tomar? Fato, é. e você, às vezes, tava naquele... Aí você tá numa reunião com o cliente, aí você, aí você liga o cliente e diz assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu decidi que ia viajar, e aí eu tô sem internet. Daí, mas, gente... tá, e daí? É um Isso não curto, me interessa sim. É um curso esse que você é um tem, entender uma logística muito grande e conciliar todos os gente, assim, Você também tem vários clientes, né? A gente tem que ficar pensando o tempo inteiro em onde é que eu vou atender. Eu tenho um voo, esse voo não vai atrapalhar nenhuma das minhas reuniões ou então as minhas entradas ao vivo. Como é que eu vou? É, é, é um todo um tétrix na nossa cabeça de, de logística, né? De você conciliar os horários com os horários do cliente. Então isso não agora estava fora do país, então os horários lá estava o horário de verão vai acabar acabou agora essa semana, mas estavam 5 horas de diferença do Brasil, então eu tinha que ficar toda hora, às vezes de madrugada lá para poder atender o pessoal aqui no Brasil, eu tinha que ficar acordada de madrugada é, é realmente ó, um Tetris muito, muito maluco na nossa cabeça, e ao mesmo tempo que você está viajando você quer é, conciliar um pouquinho esse turismo dói às vezes, porque você não vai conseguir então você tem que trabalhar com essa frustração também porque você está entregando, você tem que entregar várias coisas, chega demanda nova é uma loucura, eu tava lá na Espanha agora mesmo, e eu trabalho com Brand Contents, o Banco Original tem um projeto muito legal, que é de força meninas, para colocar meninas na tecnologia, inovação, empreendedorismo, um projeto que eles apoiam, que é bem legal, e aí eles me contrataram e falaram assim, a ah, Bárbara, eu preciso que você passa umas fotos pro feed, pro seu feed, que eu trabalho com essa coisa de Brand Contes. É, produção de conteúdo digital. Eu falei, gente, eu não trouxe a sorte. Assim, eles, e tem toda uma demanda. É de Roupa verde, não sei o quê. Tem toda uma série de critérios para você fazer um, uma propaganda nessa. Né? A sorte era que o meu noivo estava com uma camiseta verde de fio. Eu peguei minha camiseta tá verde de que é a cor do banco original. E a gente foi se adequando para resolver a demanda daquele cliente no meio da viagem que eu não estava esperando fazer nenhuma campanha publicitária enquanto eu estivesse lá, que eram só 10 dias. Enfim, a gente vai se adequando e vai se rebolando para poder Uh, atender todo mundo nessas, e, e, né? nessas viagens, Nessas viagens de trabalho, você já fez o turismo de Uber? Eu já fiz o turismo de Uber. Que é assim, você passa na frente dos cantos, aí você olha e diz assim, podia ter vindo aqui, mas não deu. Não um sofrimento, né? Ah, mas, mas é isso que a gente tem que falar. Porque o pessoal, às vezes, olha o negócio e diz assim, ah, não, aí você vai, aí você faz o seguinte, você trabalha de noite... E aí você passeia durante o dia. Tem dia que dá. Tem dia que dá para fazer. Tem dia que uhum. você pode ir. Tem dia que você pode pegar e dizer assim, olha, vamos, vamos almoçar e então, tal. Hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma reunião a uma e meia da tarde e tenho uma meio-dia. Então eu tenho entre meio-dia e meio-dia e, meio e meio uma reunião, depois de meio-dia e meio até uma e meia para almoçar. Não dá tempo de comer uma muqueca que tem aqui em cima, que é animal, porque para ir até lá são 15, 20 minutos, não dá para levar um computador e tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não vou comer. Acabou, é, hoje é. não dá, mas amanhã talvez dê e tá tudo certo. E você vai. Mas eu posso, é por exemplo, agora, terminando de gravar aqui, eu consigo ter, às vezes, ali 20, 30 minutos para tomar um café sentado ali na palhoça, ali atrás. Ou seja, é legal isso aí, é bom? É agora, não é do jeito que muita gente vende a ideia, né? De que não, você passa a vida viajando e agora que a empresa liberou, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Aí acaba a tua internet, acaba a luz, chove no lugar, tá um barulho muito grande, você não consegue fazer. Acabou sua vida profissional, mesmo. É, é, e assim, Exato. exatamente Não, Tem não é cuidadoso. férias 365 dias. Eu acho que isso é importante, né? A gente trazer. Não é 365 é. dias de paz, de. Ah, pô, Jorge. Outra coisa também que o povo romantiza bastante, né? Você que viaja muito sabe bem disso. Você passa a vida viajando. Como é que faz para ter um trabalho desse? No segundo é. mês, a pessoa já, já desiste. Quer dizer é. assim: de novo, hotel? E quando você pega o hotel ruim? Porque tem dia que você pega o hotel ruim. Não é sempre que você é. consegue pegar o hotel bom. E quando você chega no hotel, o cara diz assim... Não, a reserva caiu. Aí você é meia-noite, aí tu vai dormir. Eu já fui dormir em motel uma vez. Eu já dormi em aeroporto. Aí assim, você várias... dorme no carro, entendeu? <risos> Almoça mal, come mal acho é, que eu da que, né, Jorge? eu acho que é isso. Eu sempre não romantizo, a mesma coisa do empreendedorismo, assim. Eu fui empregada a vida inteira. A vida inteira eu fui, eu sempre fui empregada, né? É, eu, eu te falei, né, de outras empresas de comunicação, aí depois nos últimos dez anos da Globo. E eu nunca tinha tido essa habilidade de, de empreendedorismo. É uma coisa sempre me doeu muito, eu fui sofrendo que eu saí, mas eu precisava sair para adquirir as habilidades que eu tenho vontade. Então, assim, hoje, é, a gente ou o pessoal ou assim, nossa, Bárbara, que legal a sua vida, como é que é? Ou os, outros colegas, jornalistas, outras pessoas, né, que também estão pensando em mudar e, e trabalhar por conta própria. Eu falei, gente, assim, ela é muito legal, assim, tem muita coisa boa, e eu fico mostrando muita coisa boa, mas lembra, lembra que tem muito desafio, assim, tem muito desafio. Não é, não, eu fico com dó de ir, assim, é, tem uma galera que vende, né, nomadismo digital, que faça isso e aquilo, bota só a, a, a pílula lá e não é tem uma série de, de perrengues que a gente passa assim de dificuldades mesmo com o empreendedorismo tem hora que tem 10 mil clientes tem hora que não, o número de clientes cai e você vai lidando com essa com essa maluquice e o Brasil é muito é, tem que ter coragem para empreender no Brasil né que uma série de dificuldades assim eles parecem que te forçam a ser para fazer um concurso mesmo para você ter uma uma, uma vida tranquila. Mas então, é perfil, é perfil. Então, assim, tenha, tenha em mente que você tem que ter uma habilidade de uma resiliência, de resolver problema. É uma coisa que eu gosto, assim, uma coisa que eu sou apaixonada, resolver problema. Tem um problema, vamos lá, não, não se envolva aquele problema, não, vamos resolver. É, ter sangue frio para esses momentos, estar tá disposto a não ter uma rotina muito clara. Se você assim, eu vi falando, se você é do perfil, que gosta de ter rotina, que não gosta de muitas emoções, que não, não, não inventa esse negócio de, de viajar e de conciliar, que vai frustrado. Vai, vai ficar puto. Vai ficar, vai puto. ficar frustrado, vai ficar... sabe? Vai, vai, porque vai estar tá sol lá fora vai ficar no quarto. É isso, é isso. Vai estar tá todo mundo se divertindo ali, eu que nem meus amigos saíram. Falei, galera, assim, vão lá, beijo, aproveitem lá pra isso. minha... Uh, eles foram pra uma... Como é que é? Danças coelos, gente? Pra uma... Como é que é? é a dança típica da Espanha lá, que eu esqueci agora. Hum, a dança é, flamenco. Tipo Isso, obrigada. Foram para um show de flamengo lá e eu falei, galera, não vou poder ir, porque eu tenho reunião, eu sinto muito, assim, vamos não lá, aproveitem por mim, se divirtam, eu vou ficar aqui. Eu, eu tô no reunião. fuso. É. Eu tô no fuso do Brasil. Aqui tá noite, lá aqui, tá, aqui, tarde, tá todo mundo trabalhando. Eu tô trabalhando. aqui, mas eu tô lá. Eu tô lá até as 19. É, é. Mas é muito divertido. você falava assim, gente, última hora eu entrei na CBN de um beco lá, que eu falei, gente já que tem aqui, não tem eco, e tem... a, a é, gente Já, lá, já, fiz, a isso, a já gente, fiz isso. Já fiz isso. Aí a gente entrou de um beco, sentei no chão lá, e fiquei entrando ao vivo lá pra CBN. Eu falei, meu Deus. Aí, na quinta-feira passada, falando esse dia hoje, meu Deus. Hoje é? Hoje não, tá, é. Hoje, não, hoje é segunda. Hoje é, hoje, é hoje, é hoje é segunda. Hoje é segunda. Eu não sabia que dia que é. Isso que é, é. ótimo. Hoje assim, é segunda, hoje é segunda. Hoje é segunda, segunda. É, na quinta-feira passada eu entrei na, na CBN, retrasada, na CBN, eu tava entrando no avião, assim, muito louco, falei, gente, olha o que esse trabalho remoto que proporciona pra gente, mas tem que ter sangue frio, porque demorou a entrar, demorei para entrar, 11h35, 11, aí deu 11h45, 11h50, meu Deus! E eu tinha que entrar no avião, porque o meu avô era, era meio de 15. E aí eu lá, dando meu, meu cartão de embarque para a mulher, mostrando a identidade, falando na CBN, colocando a mala no, no, no negócio do avião, lá e falando ao vivo, eu falei, gente, olha que maluquice, assim, é, eu, já gravei, eu, já gravei, eu já gravei remota. Na época que eu fazia Transamérica, tinha uma coluna na, toda semana, né? Uhum. Eu gravei, eu, eu fui pro banheiro, um barulho infernal, na, infernal. Não tinha como falar, não dava, não rolava. E aí eu ligava e ele disse dizia assim, não, não dá pra ouvir, Jorge, foda-se. Lascou, lascou, não tem jeito. Espera aí que eu vou resolver. Fui pro banheiro, tirei a camisa... Eu a camisa em cima da cabeça, o telefone aqui assim, dentro da camisa, sentado em cima de um vaso e gravei a coluna. 30 minutos falando. É isso, é é, isso. E beleza, é voltei a vestir a camisa, voltei pra feira, bora, toca, que o negócio é esse, não adianta, Gente, tem que entregar. Olha, essa dica do Jorge é, é tem que entregar, tem é. que entregar, é isso. Cara, ficar. meu lema na vida é isso, meu lema na vida é isso, assim, eu acho que isso é. faz uma diferença pra, pra galera que quer empreender. Se você é do time, tem que entregar, não importa o que. Não, e não você tem o mimimi. Você vai fazer de gincana, você não vai é. ter vergonha, você não vai ter nada, assim, é isso. É pegar uma dica, uma dica que o Jorge é mais para pra quem grata. Não grava. tem, você não pergou, tem porquê saber não tem por que ninguém saber, ninguém nunca soube disso, ninguém nunca soube, porque depois eu vou virar e vou dizer assim, ai, é que eu tô gravando de dentro do banheiro, eu sou infeliz, isso não interessa, o que interessa é o seguinte, o cara sintoniza lá para te ouvir, o cara te contrata para você responder alguma coisa e resolver um problema dele, o cara tá seguindo você na rede social é para ver o conteúdo que você gera, se você tá falando de você, cabe você botar o seu estado de espírito, a porra toda. Se você tem um negócio de tecnologia, meu irmão, não interessa. Não interessa se o mundo tá bem, se o mundo tá mal, se as ações caíram, se fulano morreu. Isso não é da sua conta. A sua conta é entregue que você se propôs a fazer? Se você está na China, no Brasil, dentro do escritório... O, o como não importa. Eu adoro não, isso, quem vai trabalhar ingresso. remotamente, né? O como não importa. Eu estava fazendo uma revista para o cliente, para o IDP, a gente estava fazendo uma revista e eles ah, não decidiram entrevistar que na época a Hungria bateu 10 milhões de seguidores no YouTube e tal, e a Hungria é de Brasília, trabalha com arte, então vamos entrevistar a Hungria. E ninguém estava conseguindo, conseguindo entrevistar os jornalistas das empresas que a gente contratou e aí eu fui, achei, por um acaso, lá. Falei, quem é a Hungria? Quem é Hungria segue? No meio das, das pessoas que a Hungria lá, o cantor, estava tava seguindo, tinha uma amiga minha. Eu falei, ele, peraí, ela brincar que diabo é isso aqui? Ah, não, ele é meu amigo, peraí, que eu vou ligar para ele. Aí ele ligou pro Hungria, e o Hungria me retornou. Eu tava... Eu tava fazendo faxina em casa, eu só peguei e fui pra escada é o que você falou, fui pra escada do prédio sentei lá na escada do prédio, fiz uma gambiarra com os dois celulares, liguei o celular no voz o outro celular pra gravar pra não perder nada entrevista, entrevistei ele na escada do, do, do meu prédio com uma gambiarra mas assim, eu entreguei a, a entrevista eu uma entrevista com o sei lá como é que a gente não importa o como, você entrega então assim, quem vai trabalhar com outra o coisa, trabalho remoto é diversas atividades. nesse momento, passa uma pessoa, aí fala com você Aí disse, oi, Bárbara, tudo bem? Aí você com o cotovelo. É. Segurando é o telefone. Isso. E tá tudo certo. E continua o negócio. Sua, sua cabeça tá na entrevista aqui, porque, porque vai acontecer. Você não tá dentro de uma sala acústica para fazer que ninguém vai entrar. Não tem aquele oner do lado que é, ninguém abre a porta. Não, não, é é. chefe. Aqui é, é assim: o cara abre o elevador e grita assim: ó, viu o cachorro? <risos> Aí você finge que nada aconteceu. Uh -uh. E aí continua falando aqui com o cara, tá tudo bem. Mas é, por isso que eu é falo assim, tem que ter esse, esses planejamentos ter e os planos Bs. É, Tem perfil e tem que quem vai quem escolher esse, esse, esse trabalho remoto tem que ter todo um, um planejamento mesmo, assim, de lugares onde vai ficar, de planos B, se isso não der certo, assim, eu, eu, eu gosto muito e de E equipamentos que, ter, que vai plano ter, levar, plano, B, plano C, equipamentos Cabo. que a gente vai levar, carregador, USB, powerbank, tudo que você imaginar, você faz uma listinha que você Duplicado. usa dia. Duplicado, porque o cabo, às vezes, ele fica na lateral da mala, aí alguma coisa vai, encosta e quebra a ponta do cabo. Aí você chega, isso aconteceu comigo. Nossa! Aí elas comam. Aí você diz assim, não, é fácil, né? Sai ali e compra, agora, por exemplo. Se quebrasse agora, a gente não tinha começado a gravar, porque para eu chegar na vila ali, eu levo 15 minutos. Então, assim, não é tão simples as coisas... Tem que ter um planejamento né, para você conseguir fazer isso. Eu acho que o principal é, não existe o vai ser assim e vai funcionar para todo mundo. Não, não funciona. E tem coisas que não adianta, cara. Dentro do escritório dá de 10 a 0. Dá. Fato. Doa quem dá. doer, a verdade é essa. Então pronto, é, não adianta. É. Não vai acontecer de não ter mais prédio comercial. É igual, ah, agora a internet vai derrubar todos os jornais. Continuo vendo os jornais saírem. Não, não vai ter mais revista, tudo vai ser digital. Curioso, eu continuo recebendo assinatura de revista que vem dos Estados Unidos lá para casa. E ela tem digital é. no iPad. E a revista chega lá do mesmo jeito. E o pior é que às vezes eu leio na revista e não leio no iPad. Eu. É. Então é... É complicado isso, não existe. Agora acabou, não vai ter mais. Não sei, eu acho que essas coisas. É igual aqueles, aqueles negócios, né? e aí vai vir umas pedradas depois para mim aqui. Aquelas coisas de trabalho duas horas por semana e fique rico. É, o do Tim Ferriss, menino. Acho livro. Não, mas ele mesmo fala. E eu sou falando do Tim Ferriss, tá? Assim, o Tim Ferriss foi. Ler aquele livro duas vezes foi um dos motivos para eu ter conseguido largar, que eu aprendi muita coisa ali. Mas não existe. Mas o título é não, infeliz. Não, ele mesmo que fala. Ele fala que aquele título é um título infeliz para poder... É, vender. Mas o problema eu é o visto. seguinte. Hoje em dia, a galera mal tá lendo o título. Aí o cara lê só o título, tem o um livro lá, mas ele acha que ele passa por osmose, né? Então você encosta no livro é e o conhecimento vem pela mão, né? Sem ter que ler. Esse é o problema assim, é. eu vejo tanta gente hoje falando dizendo assim, nossa, que bom, né? Agora é só trabalho remoto. Eu digo, mas como assim que bom? Você, sua casa está preparada para o trabalho remoto? Onde você trabalha? Aí você vai ver a pessoa trabalha no sofá toda torta. Aí diz assim, mano, é um ano você estar tá com problema de coluna. Um ano. Não dá mais do que isso. E você está romantizando isso? Não, Deus me, não me livre. Gente. Não dá, não, não, não, dá. Não, não dá. Tem um custo, tem um custo. Às vezes o custo é a sua saúde. Uhum, uhum. E outra coisa que a gente que... também não fala, né? Assim, se você não tiver uma, um planejamento, eu também fico falando muito disso. Então, já um planejamento também para saber conciliar, para saber a hora de parar, o que eu tenho visto também é que as pessoas. Aconteceu isso muito, né? A gente tem visto nas pandemias, assim, muita gente que não... O trabalho não acaba. Parece que não tem um fim. E é super importante você botar tempo Ritmo. de trabalho e tempo de descanso. E tal. Senão você fica fazendo uma coisa meia boca o dia inteiro e aquele negócio vai consumir todo o seu dia e vai permear e você não tem um tempo de descanso. Você não tem um tempo. Não, essa hora não é para isso. Então, inclusive na. atividade, um evento... né? Eu acho que. As é, pessoas horrível. confundem um pouco o que é produtividade, né? Produtividade Sim. é você fazer muita coisa em pouco tempo. Não é você trabalhar até 10, 11 horas da noite, entendeu? Por quê? Porque durante o período que você deveria estar trabalhando, você estava lendo o, o Instagram, estava fazendo outra coisa qualquer, entendeu? Nossa, Jorge, e você me falou um ponto muito legal, porque eu me sinto culpada de vez em quando. Assim, as primeiras vezes que eu comecei a ter a trabalhar por conta própria, né? E que eu não entendia isso, porque... na. No redação, você é meio que obrigada a estar lá naquele período tal, e você acha que aquilo ali só é a única forma de trabalhar. E aí, não, eu conseguia trabalhar rápido, entregava, e aí eu ficava com o tempo ocioso, eu falava, meu Deus, eu não estou... Eu me sentia culpada por estar com o tempo ocioso, eu demorei a entender isso, assim. Eu consigo produzir muito num curto espaço de tempo, consigo entre... Entre... fazer as entregas que eu tenho que entregar, e não tem problema, eu, eu, eu, eu, eu não estar trabalhando oito horas por dia, no começo eu me sentia muito culpada, por conta disso, né, e aí assim depois eu fui administrando e ainda é um trabalho que eu tenho que fazer de administrar essa, essa culpa e entender que eu não tenho que estar tá me matando de trabalhar é, isso, isso começa a gerar uma neurose muito louca, né, porque você fica naquele assim, nossa, eu devia estar tá trabalhando, mas eu tô tomando café caraca, eu saí eu não devia ter tá saído eu não posso sair durante não. o dia eu tenho que tá estar dentro de casa porque eu tô no trabalho remoto é. Aí você diz assim, mas escuta, o que eu vou fazer é um negócio que, poxa, tô com a cabeça cheia agora, eu vou fazer no começo da noite, não tem problema. Você vai uhum. entregar. Mas muita gente gera isso, aí quando vê tá a pessoa meia-noite, não, não, é porque eu tenho que fazer não sei o quê. Cara, sexta-feira, sete, oito horas da noite, não é mais hora de você estar tá arrumando coisa que não há necessidade daquilo tá pronto para o sábado. É hora de você tá bebendo, companheiro. É hora de estar tá acendendo a churrasqueira. Esse é o movimento. Agora a pessoa quer ir contra isso aí. Aí quando vê, tá louco. Aí diz assim, nossa, não aguento mais meu trabalho. É um inferno. É um inferno porque você gerou o seu inferno. Você criou aquela porra. Esse hum. é o ponto. E, e o trabalho remoto traz um pouco dessa, dessa sensação. Né? Porque ao mesmo tempo que você tem liberdade demais, você se punir por causa dessa liberdade que é o que você falou, Diz disse assim, meu, eu fiz um negócio muito rápido, mas poxa, eu deveria trabalhar oito horas aí você diz, mas o que são as oito horas, você entregou as coisas das oito horas, e, você, e se você agora sentar a bunda e for estudar alguma coisa para melhorar o seu trabalho vai funcionar? Vai, então ótimo, faça isso agora se não levanta e vai embora, mano, pelo amor de Deus não, não funciona, é, é, tem, tem muito disso, e é o que você falou, é o lance do perfil, e o perfil, às vezes ele não vem pronto ele vai ser forjado agora, você vai aguentar forjar é, é por exemplo, para gravar aqui agora, a gente teve que arrumar uma mesa tem que pegar o cabo, não sei de onde, ligar não sei aonde tem que entender que tem barulho, então tô aqui com o dedo no, no, no, no mudo e vez por outra eu boto no mudo enquanto você tá falando, que eu sei que tem barulho externo, vai dar trabalho na edição daqui a pouco, isso é pra gravar um podcast. Agora, imagina para fazer uma outra coisa, fazer uma reunião, como é que você faz? E, esse é o, é o negócio, então é. E não adianta também, é o que a gente falou agora há pouco, virar o muro das lamentações. aí ah, você me desculpa que eu tô aqui? É, é. Você me desculpa que eu tô em Salvador? Cara, casa assim, bicho, caguei que você tá em Salvador, você pode estar no inferno, não quero nem saber. Como é que tá o projeto? Não, é porque aqui a conectividade está ruim. Não, velho, isso eu já entendi, cara. Como é que tá o projeto? Eu só quero saber do projeto, não quero saber da sua vida. Aí a pessoa fica magoada com aquilo. Ah, oh, meu Deus, eu não quero saber da minha vida. É. E aí pronto, gera outra problemática toda. Tem que entender isso. Isso não tem no ambiente de escritório, porque no ambiente de escritório, você é formal. Você tá ali, você trabalha ali. A pessoa sabe se você está na sua mesa, você está disponível para falar. Se você está na sala de reunião, você está fazendo reunião. Quando você está em casa, não tem. Não tem é isso. isso. Às vezes o cara liga, é o que você falou. Meu, eu tava fazendo faxina num negócio desse e fui atender o cara na escada. Tony, resolvi hum. o problema. Para ele não interessa. É, temos que pensar nisso ao invés de só falar que o negócio é bom. entendeu É o caso aí das duas, três horas por, por dia de trabalho. Não é duas, três horas por dia de trabalho. É uma alta produtividade. É um foco no negócio. E não necessariamente na besteira no Instagram no, no WhatsApp no grupo no não sei o que eu, eu, eu falo com o povo que eu não vou para academia eu chego na academia a pessoa diz assim você não vai usar o celular para pegar seu treino não meu celular tá guardado lá no locker mas você não usa o celular eu disse uso uso mas aqui na academia eu vim para fazer academia não vim para fazer nada com meu celular que alguém vai me chamar no WhatsApp ou em algum outro negócio, você vai acabar respondendo. Aí perdeu 10 minutos, você podia estar fazendo academia. mesma coisa está no, no remoto aí. Será que a pessoa está realmente disposta a fechar as apps todas e dizer assim, agora eu estou trabalhando? Ou ele vai ficar respondendo todos os amigos, os grupos, ou não sei o que, não sei o que lá, e dá duas horas da manhã está o cara programando lá, está o cara lá Meu escrevendo Deus. coisa? É isso. E é a realidade, né? É um pouco dessa, dessa ideia. Né? Bom... Acho que trouxemos temas bons aí, né? Então, é, que... só para encerrar, recapitulando, né? quem pensa em, em dedicar mais trabalho remoto, conciliar viagem, nomadismo digital com o trabalho, é isso, assim, é pensar sempre no seu equipamento, assim, como você vai carregar todo o seu equipamento, é pensar se o lugar tem internet, conectividade, por isso você pode contar com as pessoas uhum. do local, assim, para saber se tem sinal bom, é pensar em planos de qual outros, lugares para trabalhar nos lugares onde você está viajando, né? Para você contar com um estrutura firme, mesa é, de trabalho, coisas boas, assim. E, e também entender que o que é, trabalho vem em primeiro lugar, tem prioridade, então quando o trabalho para primeiro lugar, é trabalho em primeiro lugar e depois nos tempos vários a gente aproveita a cidade que é gente tem feito aí e a gente tem feito. É isso Exatamente. Jorge. Bárbara, bom demais. Bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado pela bom, presença. Estaremos mais juntos agora, né? Em outras esferas. Brava, né? tamo, Vamos, tamo junto. Estamos juntos em outros projetos legal. aí, né? Vai ser bom, vai ser bom demais. Vai ser bom. Beleza. Deixa eu... Obrigado. Valeu, eu galera. Eu agradeço, gente. Precisando, ó, meu e-mail é bárbarababilins, No LinkedIn, Barbara Lins. No Instagram, Babilins. Só pra procurar a gente, bate um papo, fala mais sobre esses assuntos que é tão legal. Bom demais, bom demais. Obrigado pela audiência, quem está nos ouvindo aqui. Lembrando que em janeiro a gente tem cobertura da CIS, formulário na descrição. Se você está vendo aqui pelo YouTube, se você está ouvindo aí em alguma plataforma do podcast, o link também está na descrição. Se inscreva lá para receber em primeira mão. Bárbara, obrigado de novo e, galera, até o próximo episódio.